É por isso que ela não vai te mandar mensagens, mesmo que pense em você todos os dias. Ela pode imaginar as palavras que quer te dizer enquanto está aconchegada na cama à noite, os olhos fechados e o travesseiro frio. Ela pode até digitar mensagens derramando sentimentos que gostaria que você soubesse e em seguida excluí-los quando seu senso comum retroceder. Ela pode olhar seu Instagram com cuidado para não tocar duas vezes em qualquer uma de suas fotos. Com cuidado para não desistir de seu segredo Que não parou de pensar em você Nem por um segundo Ela quer te escrever Seu coração está implorando para dar um salto para te enviar um olá, simples E ver onde as coisas vão dar Mas seu cérebro nunca vai deixar isso acontecer Ela não vai permitir ceder Não vai ceder àqueles momentos de fraqueza Quando tudo que quer fazer é ouvir a sua voz o seu sorriso. Ela se recusa a enviar mensagens pra você. Porque você não está enviando mensagens pra ela. E em sua mente isso significa que você não tem pensado nela. Você não ouviu sua música favorita no rádio, passou por sua loja favorita, ou comeu um pedaço de seu doce favorito e pensou Ei, isso me lembra dela. Eu sinto falta dela. Eu deveria entrar em contato com ela. Ela está sentada em sua cama vazia lutando para parar de enviar mensagens enquanto você está passando a vida sem problemas é muito difícil para ela resistir a você mas você já esqueceu dela pelo menos é assim que ela vê essa é a sua realidade sua verdade e não há nenhuma maneira de ela admitir que você tem sido uma cratera em sua mente quando ela nem sequer foi uma partícula na sua é por isso que ela está ignorando o desejo de te enviar mensagens, mesmo nos feriados, mesmo no seu aniversário. Porque realmente, que diferença as mensagens dela farão? Se você não se importa mais com ela, uma mensagem não vai fazê-la mudar de ideia. Não vai acalmar sua memória, lembrando que ela é alguém que vale a pena ter ao redor. Não a fará parte de sua vida novamente. Vai fazer ela sentir mais a sua falta Vai lembrá-la das brincadeiras que faziam Dos sorrisos que costumavam compartilhar Da vida que costumavam ter Uma última conversa não vai ajudá-la a superar tudo melhor Vai fazer ela querer-te ainda mais do que agora E ela já te quer o suficiente A dor já é forte o suficiente Não, ela não vai enviar mensagens Porque isso não vai fazer nada de bom só lhe dará a oportunidade de machucá-la novamente. Ignorar suas mensagens e fazê-la se sentir patética. Ou pior, ainda puxá-la pra uma noite. Sabe, puxar pra perto só uma noite. Deixá-la entrar novamente em seu mundo e depois bater a porta na parte da manhã. E quebrar o seu coração uma segunda vez. Ela não vai deixar isso acontecer. Não vai. Portanto. Não importa que você esteja em sua mente, que você seja a única coisa em sua mente, ela não vai te mandar mensagens. Ela não precisa fazer isso, porque tem alto respeito, autoestima, amor próprio. E isso é tudo que ela realmente precisa.